Não só agora o AgarroCosFelongar, mas estamos aqui, gente, com mais um vídeo. E hoje, um jogo eu não sei do que, cujo nome é Uma Entrevista. Falando que é uma experiência curta, interessante. Vamos dar uma olhada. Jogar. Ih. Mm -hmm. <laughs> <laughs> um, can you tell me Você pode me dizer ou nós um pouco sobre a sua right. infância? Um, uh, I grew up in, uh, eu cresci em um, uma família um, grande. Cresci nice em uma bela pequena aldeia. Uma vida sem estresse, apenas um pub, uma escola, uma loja. Uma escola normal, uma vida normal. Quite a conventional family, really. Mom and dad, together. Uma família convencional, realmente, mãe e pai juntos felizes. A strong, sort of, okay. normal tipo man, ele era um homem normal build, que ele conseguia ser um homem minha uh, yeah. so yeah. casa okay, então que ele construiu minha homem que ele construiu minha casa que ele construiu que ele construiu ele sempre estava fazendo algo físico, construiu Depressão já que ele construiu minha casa que que que ele I was around 23, 24. twenty-four. I don't exactly remember when, ah, but I something changed completely in me. I Eu really estava cansado. Time. I just woke o tempo up todo, different. Acordava. Um, I, I, I I didn't want to hang around with my mates anymore. I didn't want to do things I love doing like playing football and seeing friends. I um, ah, ele queria fazer just tudo thought, isso. I'm, ele queria namorar, tired, amigos, e I just need to deal with it myself. I wouldn't Ok, então ele trabalhava muito, tals. Deu efeito. Ok. Aceite. Bom, então parece que ele trabalhava muito, mas ele queria ter tipo uma... Uma vida e tals. Café? Hum. And then it just got worse, and worse as the Eu dormi eu, eu was up thinking Estava pensando like, Sobre coisas aleatórias random stuff estamos aqui. Uh, what's the point of it? Qual é o sentido like disso? And anyway, so morrer de the qualquer forma. All these relationships that you keep Então não faz sentido esses relacionamentos. A pessoa que você ama vai só desaparecer um, quando morrer. E tenso, hein, gente. Moving on, então a gente tá andando num túnel. Então você vê, a gente, já tinha um caso de depressão bem intenso assim e tal. Um, o resumo. Uma árvore que, so que eu so brincava quando era criança, eu parei para pensar. Uh, of just into my head of me Vinha cópias na minha cabeça, tipo, aguentando. I wasn't really shocked and I wasn't scared. I was just, Eu estava com medo, eu só queria Eu estava get upset and eu I'd cry triste because I cry. para casa, think about where eu I'd pensava, get the I just thought uh, it, it popped into my head and I guess, na minha cabeça, eu achava I guess it was something telling me that it was era a way out of it. Like, I was so tired and eu so upset. Cansado, and just so sad that I didn't know what Não was going on. I basically aconteceu. had a had a breakdown in front of the family one evening at the dinner table and uh, and my mum disse right, enough's enough and she ah, and me levou para um doutor there, like with a head full of muddled thoughts and confusion, and Ele a cabeça confusão me feel better. fazer de se sentir melhor and i was i, I was i was ashamed because i, thought, I thought that naquele uma entrevista do projeto dos Sintesias, baseado no uh, fake till you make it, tipo, é o nome da fita e tal. Nossa gente, que tenso. Então ele tinha tipo depressão porque trabalhava muito tals aí. Cara ah, gente, é foda, hein? Um tema desse, assim, tipo, de abordado da depressão, né? Porque realmente a depressão é um problema mental. E... Não é, tipo, frescura. Porque se você conhece alguém, gente, que tem depressão, é, tipo, absurdo. Não é algo, tipo, Ai, você tá sendo fresco? É, não, gente, não é frescura, é algo sério. E, tipo, realmente, bem tenso. Quando a pessoa tem... A pessoa, ela simplesmente, sei lá... Tudo pra ela é ruim, ela não quer mais fazer nada, quer... Aí é, acaba vindo aquele negócio. Acontece uma coisa boa, a pessoa não pensa na coisa boa, ela só pensa no negócio ruim. Então tipo, vai, ela ganhou mil reais, sei lá, é bom. Mas aí ela bateu o dedão, aí ela vai pensar que bateu o dedão e tá triste. Aí vai acontecer outra coisa boa e depois uma ruim em seguida. A pessoa vai só pensar na coisa ruim, que acaba piorando o pensamento. Então, gente, bom, isso aqui foi um joguinho aqui de leves, bem curto mesmo, seis minutos, acho, ou até menos. Um tema abordado bem sério aí, tipo, de depressão. Mas espero que vocês tenham gostado, eu curti bastante, eu gosto desses jogos, assim, de experiência curta. Porque é algo que eu trago diferente pro canal, porque não é terror, não é gameplay, é uma experiência. Então, tipo, eu tentei traduzir o máximo, mas não faltou muita coisa do que eu traduzir. Foi baseado em fatos reais, eles falaram que essa fita existe mesmo, o áudio e tal. Mas eu espero que vocês tenham gostado, gente. É, não se esqueçam de avaliar. dar um like aí. Um favorito também. Comentar o que vocês acharam, se vocês querem mais. Se tiver mais jogos desse tipo, me mandem que eu vou colocar na minha lista. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal. Falou.